Please. É Mostra uma Por favor, boa, ah! é, Não, não <risos> de... Ok, é, é, é é, agora o deixa eu chegar pro local de segurança. Eu não, eu <risos> tô... E agora pode pegar. A... Eu, eu só... Eu só... Eu já pode? gente. Tá o Pega do